Ah, tá bom, velho. Eu acho que eu vou lá para cima, mano, porque eu sempre quis ver se eu consigo chegar ao telhado, mano. Como que dá para passar para cá? Aí, boa. Caraca, eu tô no telhado, mano. Quem diria, velho. Que eu poderia. Olha tanto nesse aqui, ó.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 Pelas coordenadas que ele me mandou, mano A casa dele a, O laboratório dele, barra casa, né Fica pra cá, velho A assim, seguir no reto aqui, mano Tá aqui no GPS, velho Cigarreto. reto E siga reto É só isso aqui Tá, vira à direita Vira à esquerda Beleza, Olha, já tá aberto, né, meu Deus aqui, Será que ele tá em casa, mano? Barra laboratório é que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 Eu quero muito ver como que eu seria um animatronic, velho. Ah, oh, pode confiar, velho. É tudo confiança. Você vai virar um animatronic muito... <coughs> muito legal, beleza? Caraca, você torce muito, mano. Sem engasa com sua própria fala, velho? Ah, foi mal, velho, porque... <coughs> eu sou meio doente, né? Eu sou maluco, como você diz, né? Ah, tá bom, velho. Me desculpa aí se você gosta que eu chame de maluco, mas... Se você fosse um cientista normal, velho, você não queria essas poções aqui, tipo, a ah, vire alguma coisa. Só um maluco faz isso, então por isso que é tipo um apelido, entendeu? Não é precisa ficar chateado. Tá bom, pode beber aí, tá? Eu recomendo você beber lá fora, porque se você virar, você pode bater a cabeça, se for o animatronic grande. Tá bom, velho, eu vou lá fora aqui no seu e e vamos ver qual animatronic eu vou virar, galera. Mas enfim, mano, antes de eu tomar essa bebida...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 Ah, não é possível. Tá bom, tá bom, tá. É muito bem você encontrar uma coisa resolu... Uma resolu... Uma... Sei lá, pra resolver essa desgraça que, que você fez comigo. Pra... pra quando eu fazer de novo, beber esse troço de novo, eu conseguir voltar ao normal. Tá bom, vou dar um jeito, calma. Ai, tá bom, vai. Ai, galera, tem que baixar, baixar. Tem que, tem que... Abaixa, abaixa, né?